Ao Brasil vão retornar com parada na floresta, estarão ou não estar, podem preparar a festa. Amazonas femininas fazem seleção tribal, as escolhas das meninas eliminam quem vai mal. Ter material decente arrasar o desafio, súplica bem convincente pode convencer o trio. Na tribal não se ofuscam e munis podem ficar, mas o ídolo não buscam e não vão poder voltar. Abrir mão dessa vantagem era sempre uma opção, mas precisa de coragem do conforto abrir mão. Toda tribo vencedora manda alguém para o embate. A Amazona protetora diz quem vai para o combate. No exílio ocorre a quarta luta. Todos querem uma pista. O vencedor da disputa ganha uma para sua lista. Era muito importante na tribal manter domínio. A fusão mais adiante só chegava no extermínio. Carol com muita coragem toma uma decisão. Não quer mais sua vantagem do Band-Aid abre mão. Amazonas teve astutos, heróis de resiliência por 700 minutos, demonstraram resistência. Os rumos da tribo caminhavam para a fusão, mas o jogo nunca para, na Jaci teve o João, que o voto não prepara e, entregando o coração, o garoto então dispara, quito da competição. Com Yara exterminada, nós chegamos à fusão. Dez, porém, cinco de cada vão ditar o jogo então. Elimi As meninas predominam, eliminando os rapazes. Até seis elas dominam, todas vivas, contumazes. Mas então elas se atacam, deixam vive o cacique, e Sté e por um empacam, coroando o recaique. Mas na temporada delas a premiação viria, a suíte Isabela e o sprint foi pra Bia.